Eles voltaram. Isso, voltaram. isso mesmo que você viu na thumb Lembrando, lembrando este vídeo é classificação é, é, é tem a classificação indicativa é de maior de 10. 10 por isso que no título tá. tá. Eles voltaram. voltaram. Five Nights at 3 mais 10, 10, 10 Beleza então. Dá tá então, dá parecendo que a classificação do vídeo, vídeo ou aqui ou aqui. Sei, não sei lá, não sei. E hoje vou jogar Five Nights 3 3 eu não sei por que eu fiz isso, mas vou eu jogar vou jogar Fagnant 3. 3. E pra você que tem menos de 10 anos, vai assistir o vídeo anterior. Quer dizer, eu não sei. O vídeo anterior foi muito besta. Eu não sei, não. Eu fiz de qualquer coisa pra.. Eu fiz de qualquer coisa pra editar, coisa pra editar, coisa pra editar aquele vídeo. Ficava um vídeo legal. legal. Mas. Mano, mano, não era só eu só fugindo do professor, professor, mano. Que coisa. Meu então, Deus. Então vai assistir eu o vídeo. Quer dizer, dizer, É o é vídeo antes do balde. Do, do... fuja do seu professor. Fugia... Eu fugi. Fugir do meu prof... É, é, o meu professor quer, quer me pegar. É, é, antes, antes desse, desse mesmo, vídeo, teve um vídeo pra mais de 10, 10 também, que foi Granny. Eu, eu joguei Granny Chapter 2. Granny Capítulo 2, 2 pra você que não é bilingue, nem, eu, nem, nem eu, eu, mas era só o nome é. do jogo. É, baixa é a saga é. Minecraft. Minecraft. Minecraft is, is saga. saga. Isso mesmo, eu coloquei o nome até em inglês, porque, uh. pô, o povo falar que eu sou copiado do Felipe Neto, que o nome é Minecraft, a saga. É tipo Minecraft is saga. Eu tive que mudar algumas coisas, não, mas... Ah, tá bom, então... Hoje, hoje vamos jogar Final Fantasy 3, 3 pra... É... É isso mesmo, eu tô em silêncio, porque eu não sei nada que falar, né? Nesse jogo que eu vou morrer inteiro, né? Por isso, Por isso que, que eu, eu coloquei o vídeo pra mais de 10, 10 porque... Vocês sabem o porquê, né? Eu tenho certeza, certeza que você que ainda não jogo jogo jogou Final Fantasy mas viu o vídeo anterior. Então, então, eu vou, eu vou esperar, esperar vocês, vocês menores de 10, de 10 saírem. Tô esperando, hein? anos depois. Pronto, agora que vocês saíram, os pequenos saíram. Vamos rodar Bom, pra você que caiu de paraquedas nesse vídeo, não sabe nem o que, quem eu sou, né? Eu sou Bia Alves, beleza? Então, hoje vamos jogar Five Nights at Freddy's. Então, vamos lá, new game. Fazber Fights. Ah, pra você que não sabe o que é Five Nights at Freddy's, é uma pizzaria assombrada. Eu não sei que cara ia trabalhar lá, né? Mas tá bom. Do meia-noite. Vamos esperar carregar Ó, eu já tomei susto com esse bicho aqui Eu não sei nem o que, que eu faço Nesse jogo Ah tá, beleza, aqui é as câmeras Tem absolutamente nada Maptoker Que isso Ah, agora tem um negocinho Lá, como é que eu falo Eu sei lá como é que se fala Tem bicho nenhum aqui Eu estou nesta sala Saída Eu queria sair daqui né tem nenhum bicho aqui Nem aqui Nem aqui Tá, beleza, são uma da manhã Tenho certeza que eu vou Deus, eu vou falar o que eu vou falar, meu Deus do céu. Então, vamos lá, o que que esse negócio faz? Ei, beleza Ah, é só isso mesmo Absolutamente nada O que, que eu faço? Só ficar olhando as câmeras Olha que tem um bicho ali Tem um bicho ali Ai meu pai, Deus. eu preciso falar pa, isso, falar isso mesmo, passar pelo menos uma noite. Só, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. Play out. Ah tá, é o áudio da câmera. Vocês não estão ouvindo que eu tô ouvindo? Nem eu tô ouvindo que eu tô ouvindo que eu baixei o som. São duas da manhã. Beleza, o que, que eu faço aqui? É só abrir a câmera? só isso? Tem absolutamente ninguém nos tubos. É tubulação, acho que é assim não. Eu tô com grande medo, sério. Meu Deus. Tá tudo piscando. Ai, meu pai, até... Queria saber... Eita. É hora do satanás. Três horas da manhã. Eu vou aumentar o loja na edição porque, pô, tá muito baixo. Ai meu, que isso Que isso, eu juro que quero um monte, ligado E absolutamente ninguém Ninguém, ninguém São quatro da manhã Pelo menos eu quero passar essa noite, né Pelo amor de Deus Quatro da manhã Nenhum bicho apareceu Passa logo pra 5 e 6! Vai, ai pai Esse bicho continua ali Ninguém aqui. Ninguém aqui? Nem aqui. 5 da manhã, eu tô com grandes medo. Olha ali a máscara deles. Dá zoom aí, Edson. Olha ali a máscara deles. Ai, meu pai eterno. Tem nenhum bicho até agora. O bicho continua ali. É, na primeira noite eu acho que eu vou passar essa primeira. Eu acho. Não tenho certeza. Ai, aleluia, consegui passar a primeira noite, pelo menos. Isso é bem normal, né? mas Pelo menos a primeira noite eu consegui passar, 6 da manhã. Beleza. Que que é isso? Negócio é isso. Que? Mangles cast. Ou é ningos. What? Tá, beleza, eu tenho que ir pra lá? Ah, eu tenho que pegar. Que isso? Que isso, pelo amor de Deus? What? Eu só preciso ir indo? Que isso? É hey, shit. E. Ai, segunda noite. Second night. Ai, meu pai eterno. sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder Sangue de Jesus ah, ah, ah, ah. tem poder Ah, esse aqui é um multical E o bicho está ali O bicho está ali O bicho está ali Ah não, que um negócio de sangue bicho está ali, o bicho sumiu, o bicho sumiu. Aí eu tô com medo, muito medo, muito medo. Ai, meu pai eterno. Eu sei, esse bicho tá mó chato, mas é porque eu tô com medo. Olha ali os bichos, velho. Eu tô tentando deixar o vídeo mais engraçado que possível, né? Porque... Ah! O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Como é que faz pra parar o aguentador? Tem absolutamente ninguém. Ah, eu percebi que nesse aqui também não tem é, tipo de luz. Ai, meu pai. Game over. Eu vou tomar um susto. What? O que aconteceu? Ah, não. A luz vai apagar. Ou eu vou apagar, né? ai meu pai é ter ventilation error ventilação, ventilação, ventilação não, não tem bicho na ventilação video error ai meu pai ai, ai, ai. game over eu estou tentando assistir Load game Vamos, bora pra segunda noite eu não vou deixar esse vídeo terminar por aqui Eu vou tomar muito susto, mas tá bom Eu não vou deixar isso acontecer de novo Vai, vai, vai Tem ninguém na ventilação Até agora Não uh -uh. Também não Mano, eu consigo Consigo me assustar com um boneco ali Não, dá pra parar Pra pensar o que é Five Nights at Freddy's é cinco noites com o Freddy, certo? Mas é só robôs robôs assustadores Que fazem vocês morrerem de medo Vocês não, nós morrerem de medo né? Meu português está horrível, pelo amor de Deus Se nem meu inglês está certo, meu português está pior ainda Ai, meu pai é eterno Deixa eu aumentar o som aqui Vai, aumenta o som Hello? What? Playoff Tem algum... Ai, meu pai, até. Ai, papaizinho O sangue de Jesus tem poder Tem poder, tem poder Eu vou abaixar o som Abaixar o som, abaixar o som Ai, eu vou tomar outro susto Tá dando conexão, tá falha Ó oh. System Deu algo de errado Deu alguma coisa errada Não Ai meu pai eterno Os bichos estão atrás de mim, olha Ó, Eu vou sair daqui Eu não sei porque esse cara continua trabalhando aqui Não, sério A minha maior pergunta nesse jogo é porque eu Eu, eu, essa pessoa aqui Que vocês estão vendo no vídeo Estar nesse jogo O que vocês pediram, né? Eita, verification Error Beleza Ventilation Eu não entendo o que, que esse jogo tá fazendo Vai, querido Sai Sai que eu vou tomar o susto Isso Duas da manhã Eu ainda não entendi esse jogo não, não tem nenhum bicho aqui. Vent... Não, play audio não. Ventilation. Tá, beleza, nenhum bicho. Nenhum bicho, nenhum bicho, nenhum bicho. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, Fazem. Eu não vou falar essa palavra porque senão o vídeo é bloqueado. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Vamos lá, beleza. Até agora nada. Não. Audio room. Beleza. Vai. Eu não sei o que esse negócio tá fazendo. Deixa eu ver se ainda tá gravando. Tá, tá gravando. A gente tá com mais de 10 minutos. Pronto. Eu acho que até agora tá tudo bem. Até agora. Eu... A... Ai, meu pai, até naquele bicho de novo não. Aquele bicho de novo não. Aquele bicho de novo não. Aquele bicho de novo não, não, não, não, não, não, não. não. Não, não, não. Eu não quero. Não. Não, se eu tomar o susto eu paro de gravar. Sem sacanagem. O bicho sumiu. O bicho sumiu. É a hora do bichinho, tá ligado? Porque são três horas da manhã. Eu vou me borrar inteiro. Ai, meu pai eterno. Mesma pessoa pensando que isso, tipo... Ah, é ventilação. Ah, o bicho tá ali, o bicho tá ali, o bicho tá ali. Ah, o bicho tá ali, o bicho tá ali, o bicho tá ali. Vocês viram? O bicho tá ali. Eu não vou dizer que dá replay, porque eu não quero ver aquilo de novo. Ah, o bicho tá ali ainda. O bicho tá ali. O bicho tá ali, são quatro da manhã, são quatro da manhã, são quatro da manhã. São quatro da manhã. Será que o bicho ainda tá ali? Eu sei que eu vou tomar outro susto Eu vou tomar outro susto Ai, eu vi a cabeça do bicho ali Ai, meu pai tem... Ai, sem Jesus Tem poder, tem poder, tem poder ah, ah, ah, ah, ah. Game over Bom, esse não teve nenhuma graça Mas eu tomei muito susto, velho Respira. Respira, Gabriel. A edição censurou os áudios porque eu gritei. Isso mesmo, você ouviu. Eu gritei. Ai, respira. Galera, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. vocês gostam de me ver, né, tomando susto. Mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeo, eu não sei que eu ainda tô falando isso, porque eu tô muito com medo. Eu vi o bicho, eu vi a cabeça do bicho, eu vi o áudio do bicho. Não! Sua mula, para que tu... Bom, vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Dê seu like, inscreva no canal. Siga minhas redes sociais aparecendo aqui embaixo. E eu não sei por que eu ainda vou falar isso, mas se você quer mais vídeos desses, dê seu like, inscreva no canal, chama seus amigos que eu tô pensando... Não, não, não vou dizer isso agora, não. Não, deixa. Não, deixa. E outra coisa, estamos bem perto de 700, 700 inscritos. Eu não sei se quando já sair esse vídeo, já vai estar tá com mais de 700 inscritos. Mas... Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu!